Vamos lá. Tempos difíceis exigem, antes de tudo, muita calma. É, é difícil manter a calma, né? Para quem está vendo esse vídeo daqui a alguns anos, a gente está aqui no segundo turno das eleições de 2018. Você está vendo agora, você sabe onde a gente está. Mas, mesmo assim, é necessário falar, é necessário a gente tentar colocar a cabeça no lugar. É um momento tenso na história do Brasil, nós temos, e aí eu tenho que falar, tentando me colocar um pouco de fora de, da situação, um pouco de fora do turbilhão de emoções, então eu vou falar o seguinte, que nós temos metade da população com medo de uma ditadura fascista, é importante deixar claro que... Fascismo não é um modelo de governo, não é um modelo de direita, modelo de esquerda, modelo de centro. O fascismo é um modelo de propaganda, é, basicamente, né? é, de propaganda é, totalitária e autocrática. Geralmente os governos que nascem daí são totalitários autocráticos. E uma ditadura de esquerda. PT, e um partido que até pouco tempo não tinha nenhum tipo de projeção. Foi uma escalada intensa, rápida, bastante apoiada por redes sociais, que eles tinham praticamente tempo nenhum de televisão, espaço nenhum positivo em jornais, é, o, candidato de, o partido todo, os eleitos todos, aparentemente foram puxados pela popularidade do candidato Bolsonaro, que era bem ridicularizado pela mídia. Enfim, o que nós temos é um fenômeno de popularidade, um tanto quanto inesperado para muita gente, inclusive para mim. E veja bem que eu falo desde 2005 do perigo da propaganda da... Eu acho que a gente pode chamar de vírus, do pensamento fascista é, na sociedade brasileira. Mas teve vários fatores que eu não vi nesse meio tempo e vários fatores que foram surpresas. Enfim, nós temos metade da população com medo de uma ditadura, metade da população com medo de outra ditadura. Qual é o resultado disso? O resultado disso é que estamos realmente é, partidos. Eu não vou usar polarizados. Vai ficar claro, eu acho, durante o vídeo. Nós temos partidos. Nós temos professores, nós temos amigos antigos, nós temos familiares, nós temos pessoas que nós admirávamos e que estão defendendo, para o nosso ponto de vista é isso, né? defendendo ou uma ou outra ditadura. E não é o que está acontecendo. Eu preciso começar por aí porque eu vejo os amigos né, de, é, é, do, dos dois lados dessa, dos dois supostos lados dessa condição, com é, desesperança. Assumindo que realmente seus familiares são comunistas podres ou fascistas imundos. E não acho que seja de forma nenhuma assim. É, é decepcionante sim, que pessoas próximas, pessoas que a gente admira, inclusive pela Inteligência, se juntem a um discurso que a gente acha abjeto, mas as pessoas não se juntam a esse discurso porque elas realmente acreditam naquilo. E é importante perceber que nós humanos somos fluidos. A gente está descobrindo isso há pouco tempo, é difícil e é desagradável para muita gente reconhecer isso, essa fluidez, o pessoal geralmente fala uma fluidez de gênero, mas existe também uma fluidez ideológica. O que a gente pensa não é tão... Talvez você, eu, seja mais ou menos equalizado, vamos dizer assim, durante a nossa vida. Mas, para a massa da população, e eu não estou chamando massa pejorativamente. Eu estou falando massa para a maioria das pessoas. Não é nem a maioria das pessoas, o termo não é esse. Quando você pega... É sei lá, 50, 40 milhões de pessoas, é, umas estão mais ou menos em cima do muro, umas não estão bem decididas para esse lado ou para aquele, são mais fluidas mesmo, estão mais no meio termo, então elas podem facilmente entender para um lado ou para o outro. É como se fosse uma escala aqui, né? eu estou aqui, por exemplo, você está aqui, mas um monte de gente está aqui. Né? Então é muito fácil a pessoa um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, de acordo com. O ela atura um pouco. Ela está um pouco para cá, mas ela atura isso daqui, um pouco um para o outro lado. Se o discurso aqui oferecer a ela alguma coisa que ela ache importante, mais importante do que os incômodos disso aqui. Então a gente tem gente que acha que um pouco de homofobia, um discurso um pouco violento, uma pessoa um pouco é, simplória, que diz que não entende das coisas. É, não é um grande problema se ela te convencer que ela vai te oferecer segurança, vai te oferecer alguma ordem, alguma é, previsibilidade na, na sociedade, a ordem mesmo, acho que é a palavra. Né? E também o pessoal pode entender um pouco para cá, e nesse momento o pessoal daqui está atendendo para cá, porque o medo nos leva a ficar mais suscetíveis ao discurso fascista, infelizmente porque ele é um discurso que simplifica os problemas, ele é um discurso que nos faz sentir empoderados. Então, infelizmente, sim, o discurso fascista é um grande perigo, e aqui já fica clara a minha posição nesse, nesse vídeo, que um, sistemas de governo, direita, esquerda, é, monarquia, parlamentarismo, essas coisas todas são coisas com as quais a gente pode lidar. São sistemas de fato Já é, o fascismo Eu prefiro considerar Uma forma de controle Um modelo de controle E que sempre Ele vai descambar lá o extremo Ele pode começar Falando que ele é mais ou menos para cá Não é o caso aqui no Brasil o, A promessa é que a gente não As pessoas que estão votando no Bolsonaro Não estão levando a sério A promessa dele é vir para lá né? Você vê que ah, Praticamente não tem nenhum extremista de direita. A maioria dos extremistas de direita estão surpresos, achando que ele está à direita demais. Sendo que aí não se trata de direita. Quando você chega no extremo, fica uma coisa muito difusa. Uh, tudo bem, é um governo de direita extremista. É um governo de esquerda extremista. Então ele vai ter as características de esquerda, as características de direita. Mas o que os diferencia dos outros governos... É o extremismo, que pode existir em qualquer posição, então assim, você pode ter o extremismo no centro. O extremismo é um governo sem flexibilidade, é um governo sem liberdades, é um governo sem respeito pelos é, direitos individuais, pelas características individuais, pela voz individual para a população. O extremismo ele é sempre vai cair para uma autocracia, para um autoritarismo, para uma ditadura. É difícil você ter uma ditadura de centro, não vou buscar exemplo agora, mas não vejo nenhuma possibilidade para acontecer. Ao mesmo tempo, as pessoas, também com medo, mas com um viés mais firme é, à esquerda, ou um conhecimento maior, não deu conhecimento no sentido de ser superior aos outros, mas que por um motivo, porque leu mais coisas sobre isso, porque gosta do assunto, é, porque tem história na família, as pessoas que conhecem o fascismo, conhecem é, esses governos totalitaristas, elas já, apesar de assustadas, elas acabam se assustando muito mais com o discurso fascista do que com qualquer outra coisa. E acabam tendendo a defender o que está no espectro oposto, na posição oposta. Não importa o que Então, quando uma pessoa fala contra Bolsonaro, ela muitas vezes vai falar a favor do Haddad, sem, na verdade, ser muito a favor. É porque ela acha que essa é a forma de trazer as pessoas do Bolsonaro para fora, do fascismo para outro lugar. E, eu, e é o que muita gente está fazendo. colocando Eu mesmo coloquei adesivo do Haddad, mas também coloquei um adesivo que falando no Facebook, né, é, onde alguém estiver sendo prejudicado, seria resistência. É, se a existência de alguém estiver sendo ameaçada, seria resistência. Que eu acho que é a posição que a gente deveria assumir, e eu acho que a gente realmente é muito mais eficiente. Mentira. Não é mais eficiente você tentar despertar as pessoas para o perigo do discurso do pensamento fascista. Elas estão com medo e elas não vão ouvir, não vão ter facilidade de ouvir sua tia, seu pai, seu irmão, seu sobrinho, seu amigo, seu professor, sua professora, enfim. A pessoa assustada, ela precisa daquela tábua de salvação. Aquilo não é meramente uma, uma, uma ideia dela, aquilo ali é realmente algo a que ela precisa se agarrar para se manter firme. Então ela vai ter dificuldade. Mas eu acho que o caminho da gente para ir para o futuro é sempre o pensamento crítico. Ontem mesmo eu estive conversando com um motorista de carro de aluguel, que com 60 e poucos anos nunca tinha votado e decidiu votar para votar no Bolsonaro porque tinha medo do PT. E eu tentei mostrar para ele, com fatos, com calma, você sempre vai argumentar com calma, você não deve ter raiva do Bolsonaro. Você não deve ter raiva do, das pessoas que votam no Bolsonaro, não deve ter raiva nem dos extremistas que partem para a violência estimulados pelo pensamento fascista. Você deve rejeitar o pensamento fascista e você deve abraçar sempre as pessoas. Quase sempre essas pessoas estarão com medo, confusas. Na dúvida, é melhor tratar com empatia, é melhor tratar com carinho, até porque, se existe um fragmento de dúvida na pessoa, se existe um fragmento ainda de capacidade da pessoa de ter empatia pelo diferente dela, é abraçando, é se sentindo respeitada que ela vai te ouvir. Claro, há os fascistas convictos, pessoas que realmente odeiam o mundo, realmente odeiam as diferenças e realmente querem um mundo com todos iguais a ele ou iguais a ela. O medo não é exclusividade de ninguém. Todos temos medo e todos podemos ser seduzidos por um discurso que nos ajuda a lidar com o medo. Então é abraçando as pessoas que você vai se fazer ouvir e é dando argumentos reais, é dando fatos que podem ser verificados, que podem ser acompanhados, que você vai fazer a pessoa pensar. Se você entregar para ela é, coisas que ela não pode confirmar, se você entregar para ela coisas que não são verdade, ela vai, se você tiver né, um, um, um, no mais, né, um bom, uma boa abordagem, ela vai tentar pesquisar e vai descobrir que nada daquilo é confirmável ou aquilo é falso. Ah, mas o pessoal está ouvindo fake news, de direto, aceita fake news. Veja bem, isso é um outro ponto muito importante. Quando a gente está quebrando fake news, quando a gente está tentando passar para a pessoa os fatos, a gente está revelando para a pessoa que ela esteve se alinhando a um discurso que não tem como defender. Um discurso que é exclusivo, no sentido de excluir as outras pessoas. E ninguém vai gostar de admitir para si próprio que ela caiu naquele discurso. Até porque, quando você fala fascismo, você imediatamente pensa em Hitler. Ninguém quer admitir, nem para si mesmo, nem para si mesma que se aliou um pensamento que é associado a Hitler. Então, as pessoas com quem você fala... E que vão retrucar são as pessoas que vão se manter em negação, não são as pessoas que tão, cuja ficha está caindo. Elas vão falar, você tem razão. Algumas talvez digam, mas é difícil, muito difícil. Eu coloquei esse, esse motorista em dúvida, mas estávamos só ele, eu e duas pessoas atrás do carro. Não era uma coisa que ele estava admitindo publicamente no Facebook no Twitter para todo mundo ver. Enfim, eu digo isso porque, eu já falei no começo, eu vejo os amigos desesperançados, achando que o mundo é isso. 46% da população ou é fascista ou admite o fascismo tranquilamente, sem remorsos, sem segundas reflexões. E não é verdade. Eu tenho certeza que um monte de gente está me ouvindo, até algumas pessoas que vão me agredir nos comentários. É a sorte de ter um canal que você tem... Se bem que eu tenho um vídeos com 5 mil... 11 mil visualizações, mas isso não é muita coisa. E também nunca se sabe, né? Os vídeos podem estourar. Eu estou falando isso para um público de... tem 990 assim, inscritos e, na verdade, o pessoal vê uns 50 pessoas de cada vídeo. Tanta coisa para ver. Você vai ficar vendo coisa que te faz pensar meio... em coisas meio desagradáveis de vez em quando, né? Não é o... o meu canal é um dos canais mais agradáveis de se assistir. Muito embora eu procure fazer um canal sempre de coisas úteis para se assistir. Então, gente, pessoas de todos os sexos e orientações, não é assim, vamos dizer, 50 e poucos por cento votarão, votarão no Bolsonaro. Eu realmente espero que não. Eu realmente espero que toda a mobilização que está fazendo que as pessoas estão fazendo, surtam um bom efeito. E ali, no momento íntimo da urna, a pessoa pense naquele amigo negro, naquele amigo que não ganha mais que 11 mil reais por mês, naquele amigo que costuma expressar opiniões online, vai ser muito difícil para quem expressa opiniões online, que não, sejam, não estejam de acordo com o governo vigente. Aqueles vão pensar no nos apoios que Bolsonaro tem, de indústria marmetista, de agronegócio, de mineração, que são setores que não são de uma economia que cresce muito, a gente vive num capitalismo digital, a gente precisa de pesquisa, tecnologia, é, desenvolvimento, a gente pode desenvolver célula fotovoltaica, por exemplo, o Brasil tem um monte de é, oferta de energia solar, e não há sinal de que haverá investimento em nada disso, na verdade, nem investimento em educação. Né? Então, a pessoa pode não estar ouvindo isso, porque realmente as pessoas estão fechando seus ouvidos, elas estão pensando, como que eu me salvo da, do terror venezuelano? Quem me promete isso é o Bolsonaro. Muito embora o programa de governo, todo o discurso dele, indique que ele sim pretende instaurar no Brasil um terror venezuelano de direita. O PT não tem poder sobre o de, de, legislativo, sobre é, o poder jurídico, sobre o Senado, tanto que está aí Lula preso, está aí Lula de, de uma deposta, é, e já Bolsonaro tem apoio de militares, tem apoio de partidos é, antigos, tradicionais, ele está aliado a todos aqueles partidos que estiveram envolvidos nos escândalos de corrupção, e que o mais importante, partidos que têm poder na Câmara, poder entre. É, é, na Câmara de Deputados, na Câmara de Vereadores, Senado, os vereadores não contam tanto. Enfim, é, essas pessoas não são. É difícil dizer isso, porque tem muito parente próximo dizendo coisas muito horríveis para defender é, o, o Bolsonaro. Mas eu queria tentar. É, Colocar essa dúvida também na cabeça dos amigos que estão vendo isso acontecer. Quando você está com muito medo, você vai defender o teu bastião, você vai defender o teu herói, muitas vezes sem pensar o que você está dizendo. Muitas vezes, mergulhando numa dissonância cognitiva tão profunda, que você diz coisas horríveis das quais você vai se arrepender mais tarde. E claro, todos nós temos alguns parentes horríveis que já eram horríveis e continuam horríveis. Mas presta bastante atenção nesse fenômeno da nossa própria dissonância cognitiva, uma que eu tenho também. A minha percepção é que ferrou, que as pessoas não vão ouvir nossos argumentos, não vão observar os fatos, não vão é, questionar as próprias ideias que estão em dissonância com a realidade, porque é o que nos chega, é o que a gente ouve quando a gente é, abre ouve ou lê, quando a gente abre nosso Facebook, quando no a gente abre nosso Twitter, você tem lá uma bolha de pessoas equilibradas, mas há um grau, dois graus de separação que você vê são terrores horríveis. E você fica pensando, como alguém pode defender isso? Como é, fulano pode ter sido o mais votado em alguma coisa? O que, que te leva a repassar uma coisa sem comprovação, sem um link para um, comprovar aquilo, para as pessoas? Né? Você está sendo com certeza, estimulado no calor das emoções, a fazer aquilo porque te venderam a ideia de que existe um mal terrível que você tem que impedir. Essa virada em 48 horas de intenções, de votos, indica que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente lê, com o que a gente repassa, no que eu chamo de redes subterrâneas, redes meméticas subterrâneas. São redes de comunicação subterrâneas que você não percebe que estão acontecendo, você acha que você está recebendo um negocinho aqui, ou um grupo ou outro do WhatsApp, se você recebe mais de um grupo, porque deve ser verdade, e não, se você recebe mais de um grupo, é porque as pessoas estão assustadas com aquilo, e pessoas assustadas, pessoas emocionadas em geral, pode ser emoção boa, não pensa um jeito, pensa bem em como você está muito emocionado, quando você está muito emocionada, como é que funciona o seu raciocínio. Seja sincero, seja sincero com você mesmo, com você mesma. Funciona bem. Quando você está muito apaixonado, muito apaixonada, você não vai atrás de uma pessoa que você não deveria ir, que você não iria se você parasse para pensar, pra, parasse para equilibrar suas emoções, aquela pessoa que muitas vezes né, isso é o mais comum, das pessoas que entram em relacionamentos abusivos, né, que são desrespeitadas pela pessoa, que são muito atrás da pessoa e mesmo assim vão atrás dela. Eu acho que é o mais comum. Enfim, temos que pensar com muita calma nesse momento, mas esse vídeo. Na verdade, não é para mudar a volta de ninguém, é porque, até porque minha expectativa é que 50, 100 pessoas vejam esse vídeo, mesmo que sejam 10 mil pessoas, mesmo que sejam um bilhão de pessoas, não é isso que vai mudar uma eleição. O objetivo desse vídeo é fazer a gente parar, não se deixar levar pelas emoções, refletir com calma sobre tudo o que está acontecendo, achar um centro, emocional Avaliar o que é dito por todo lado, e aí não vou falar para os dois lados, é por todo lado, por uma esfera de, de lados, uma esfera não tem lados, né? Por essa nuvem de informação que a gente tem é, circulando. Sempre confirmar o que a gente está lendo. Se for longo demais, se a gente for ver que não vai dar para confirmar, não leia, porque aquilo vai para a tua memória. Você, amanhã ou depois, você vai ter a noção de que você ler alguma coisa sobre aquilo, só que não vai saber se você confirmou aquilo ou não, se era real ou não, se é confiável ou não. Você vai dando uma lida, já começa a ler, já vê mais ou menos as palavras-chave daquilo, vai no Google, procura para, para as palavras-chave daquilo. Resposta Patrícia Pilar, Regina Duarte. Aí vê se aquilo existe mesmo. Se existe mesmo. E você já vai vendo aquela notícia e outras notícias associadas àquilo. Porque se você não formar a sua ideia, o seu pensamento, com é, argumentos de, de todo uma, um espectro de argumentação, você vai ficar preso, você vai ficar presa num trecho desse discurso, num trecho desse enquadramento, você vai ficar enquadrado, enquadrado num ponto que não é o que reflete a nossa sociedade, não é o que reflete a realidade. A gente só vê uma parte ínfima do espectro da, da luz. Né? Às vezes pessoas falam, me perguntam, por que, que o céu é escuro se o universo é infinito? Ora, o céu não é escuro, o problema é que você não vê o, a, a faixa de luz que vem do universo. Se você pudesse ver em toda a faixa de luz, você veria que não existe escuridão no universo. Se você puder ver em toda a faixa de pensamento, de ideias, você vai ver que tanto é, existe coisas horríveis, quanto existem coisas que equilibram aquilo. Então você vai buscar sempre confrontar os opostos, e você acaba chegando dentro de uma visão um pouco mais realista da realidade. É isso. Espero que o vídeo seja útil para quem assistir. Ah, sim. Vou colocar aqui embaixo link para assistir de Evela não sei se é essa pronúncia, A Onda, é um filme alemão de 2008 que fala sobre justamente a nossa vulnerabilidade, é um fato baseado em fatos reais, fala sobre nossa vulnerabilidade ao, ao marketing, à propaganda, ao discurso fascista. Tem um outro A Onda americano de 1981, mas é bobinho, as coisas da década de 80 eram meio bobinhas. Tem disponível no YouTube também, mas eu não vou colocar o link dele não, mas é fácil você achar. Vou colocar o link com meu clipping. Vou ver se eu acho que dá para colocar já o link filtrado para pro... buscar termos como fascismo, Bolsonaro, eleições de 2018, mas você pode navegar pelo clipe, ele atualmente está bastante carregado de notícias políticas, mas ele é um clip genérico. E tem alguma coisa no meu blog também, eu tenho escrito pouco, pouco no blog, no um membrodecarbona.com.br, vou colocar o link do blog também aqui, tem campo de busca, vocês podem ver se eu falei alguma coisa sobre algum tema que esteja interessando vocês, que esteja batendo na, na, na, nas suas dúvidas. Fique à vontade para comentar, fique à vontade para compartilhar, claro, evidente. Enfim, é isso. Aconteça o que acontecer, eu tenho certeza que a humanidade vai caminhar para frente, a humanidade está caminhando para frente. O problema dessa vez é que se a gente eleger um governo que se ergueu em cima, Vale a pena também estudar a transição da República de Weimar para o Terceiro Reich. Se a gente eleger um governo que se elegeu em cima de um fascista, a humanidade pode seguir em frente no, na média, né? ao longo do tempo, a médio prazo, a longo prazo, mas o Brasil pode seguir para frente a médio, a médio prazo. pode usar isso como aprendizado para avançar no futuro. Mas durante quatro anos, ou talvez muito mais, muita gente vai sofrer muito. Gente que você gosta, você mesmo, você mesma talvez, muito provavelmente. É isso, vamos seguir em frente, fiquem em paz, reflitam, e é isso, a gente se vê na próxima. Tchau. Vamos lá, né? Faz um tempo que eu não faço vídeo, se você olhar o vídeo anterior aí, falta de tempo. Eu não sei se é o jeito de começar, não. Tá uh bom. -huh.